Todas as minhas colegas são todas revolucionárias, estão ali, estão na batalha, estão na luta. Eu escolhi ser feminista, em levantar a bandeira dos direitos das mulheres, onde quer que eu queira estar. <risos> Em sede do tribunal, ficaram provados dois crimes cometidos: violência física grave violência psicológica. Esta vitória significa e dedico aquelas milhões de mulheres que sofrem todos os dias como vítimas de violência.